texto do do filme que iremos ver hoje à noite. Que foi feito pela Anabela Moreira. que... Totalmente. E, e sim, uma provocação forte. Tu, sim, mas é o, o, a segunda longa-metragem dela e é melhor que a primeira. E eu gosto muito. E tem a ver com a curta-metragem que passou ontem, que eu acho favorável E que é absolutamente a Annabella Moreira. A Bela começou a filmar porque eu a mandei filmar. Porque uma menina com uma carinha laroca consegue entrar muito mais facilmente na vida íntima das pessoas no interior do que eu. E depois descobrimos que a Bela tem um talento especial para filmar. E fomos descobrindo isso no, no primeiro, que era o Diego Portugal, um dia de cada vez traz os montes. E o Portugal, um dia de cada vez, o Diário das Beiras, é já uma depuração, porque ela, ao longo daqueles meses, começou a filmar cada vez melhor. A ideia, sim, é minha, tem a ver com a degradação total do interior de Portugal, a falta de relação entre a tradição e o atual, a desertificação, a desgraça total, que é o interior de Portugal. Eu ia tocar precisamente num, num ponto que eu ouvi alguns numa, numa entrevista tua que veste anos, em 2015, e fazer, fazias, é fazias uma distinção entre uh, um, a ideia e o tema, e o, a relação entre os dois, que era justamente uh, estreita, mas que uh, é importante que os, os filmes tenham, explorem um tema. Para além de partirem de uma ideia. Este Portugal que tem sido retratado quer por que ti, pela Ana Bela em, em, em regime colaborativo pode-se dizer assim é um tema recorrente? Tem sido um tema recorrente até ao próximo filme e foi sempre como no Fátima uhum. o Fátima é o o paradigma do contrato de Portugal. Eu fiz, antes delas de fazerem as peregrinações reais, eu também fiz para, para, para elas. Não se mandam os soldados fazerem uma coisa sem as geral ter feito. Os eu também caras. fiz. E fiz, e custou-me imenso, doeu-me muito, fisicamente, e continuei sempre perceber de todo o... porquê é que as pessoas iam a Fátima a pé. Depois elas foram muito mais que eu, a Anabela e a Vera Barreto fizeram os 430 quilómetros de Bragança à Fátima durante nove dias. E eu morreu praticamente. E o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que há um paradoxo entre o absurdo daquele esforço, daquele sacrifício, daquela noção de tarefa e a procura de Deus Nosso Senhor. E é uma coisa única em Portugal, por isso é que a gente também decidiu fazer o filme assim, porque os Caminhos de Santiago não têm nada a ver com isto. Os Caminhos de Santiago são contemplativos, são meditativos, são 20 km por dia em vez de 50, não têm, não têm a noção de quanto mais sacrifício, mais Nossa Senhora nos vai perdoar, não tem nada disso. Mas... Então acho que nos correu bem o filme, apesar das dificuldades todas, e acho que, para além de, de mostrar o que era a realidade de uma a Fátima, mostrou que há um paradoxo muito grande. Paradoxo sabem o que é, não é? Paradoxo é a discrepância ou a contradição total entre dois conceitos. E os dois conceitos são a procura transcendente da aproximação à Nossa Senhora e a natureza humana durante esse percurso. E o paradoxo é total, porque a natureza humana vence. E é isso que eu tinha percebido quando fui a Fátima a pé. É isso que eu percebi quando elas foram a Fátima a pé de verdade. Foi isso que eu percebi quando elas foram a Fátima a pé de uma maneira falsa que a gente fez antes. E foi isso que eu percebi no fundo, que há entre a necessidade absoluta de acreditar e de procurar o transcendente, ou seja, a aproximação com a Nossa Senhora, e os conflitos da natureza humana, os conflitos da natureza humana ganham sempre. Como é que acabas por trabalhar os personagens no... para servir estes temas que, que tu explicas? Uh, é através dos personagens ou os temas... Ou, ou melhor, a pergunta é... Uh, as personagens surgem dos temas ou uh, tu primeiro procuras as pessoas e, e ultimamente, tem, tem sido mais através desse processo de é ir encontrar pessoas que te fornecem uh, as histórias? Há uma diferença muito grande entre o que é documentário e o que é ficção. Fátima... O Fátima é uma ficção disfarçada de documentário. Porque nada do que existe no Fátima é inventado. Tudo é tirado da realidade. Não estou a falar de verdade. A verdade não existe. Eu não existe. Muito é, é tudo muito tirado muito da isso. realidade absolutamente da realidade do que as atrizes encontraram nas suas peregrinações reais. Da realidade das relações que elas criaram entre elas numa, numa, numa espécie de ensaio durante cinco dias que a gente fez, que foi uma peregrinação falsa eh, nas circunstâncias reais. O documentário, a gente procura o que existe nas terras. Não viemos a Viseu, não viemos a Odão, uhum. mas andamos muito perto. E, e o. o no documentário que a gente procurava, ou que a Anabela procurava, era a solidão. A solidão daquelas pessoas naquelas aldeias perdidas, que, que, que são, são, são verticais, porque vêm, as aldeias perdidas vêm de Macedo de Cavaleiros até a Oliveira do Hospital. Fazendo toda uma curva muito para o interior, não é? Muito para interior. É coincidente com esse, com esse o percurso que era um dos guias que, era, é que vocês era, era, era, era É muito coincidente. Sim. Eu entendo perfeitamente que o real eh, tem um tratamento para a ficção e eh, tem outro tratamento para, para documentar. Uh, a, a, a gente tentou não fazer um tratamento tão diferente assim uh -huh. no Fátima. Eu, eu, eu passo o, te, o tempo a falar no Fátima, porque o, o Portugal, um dia de cada vez, tanto o Trás os Humanos como o Diário das Beiras, nascem do Fátima, ou seja, serviram de investigação para o Fátima. Foi um trabalho que a Anabela fez à procura de personagens e de pessoas que pudessem servir o Fátima, por isso é que as coisas estão ligadas. Personagens. A gente que é que... tenta... Encontrar, a gente tentou sempre encontrar a solidão. Uhum. E no fundo, Fátima é uma maneira de fugir à solidão. E a solidão no interior é absolutamente terrível. Nós temos no, no Diário das Beiras, o filme que vai passar amanhã, provavelmente todo o segmento do, do filme que a Canabella filmou, que eu mais gosto, que se passa em Maria Alva, Maria Alva já é uma terra falsa à partida porque a verdadeira terra da Maria Alva não se chama Maria Alva. A terra que se chama Maria Alva é dentro das muralhas do castelo onde não vive ninguém. Toda a gente vive na parte de baixo que foi feita já neste século e onde vivem neste momento umas velhinhas que se juntam numa mercearia, que é a mercearia da dona Edith, que eu nem sei neste momento se ela está viva ainda. E não há, não, há, não, era, não há homens. Há. E por, eu, foi através da Tona Edith e da Mariala que a gente lhe deu o título. Portugal um dia de cada vez. Ou seja, a gente vive um dia de cada vez sem saber o que é que vai acontecer amanhã e sem grande esperança no amanhã. E tirando as terras ricas, como viseu, por causa do dão, o resto é isso, são pessoas que estão, têm 80 e tal anos, mais, são mulheres, porque os maridos já morreram. Estão à espera do que acontece amanhã, sem saber o que é que vai acontecer amanhã, na esperança de continuarem vivas no dia de amanhã mas sem esperança de melhorias no dia da manhã. E isso é o interior de Portugal e não vai mudar. Não vai mudar, por mais de políticas de desenvolvimento do interior que é. Se recuarmos um pouco na tua filmografia, já tivemos incursões em outros, outros mundos que também são reais e que foram muito reais e pertinentes na altura, como, por exemplo, na altura de Noite Escura, Uh, Falava-se muito das casas valteiras e isso já passou. Entretanto, passou. Uh, isso é, isso é uma outra questão que eu, que eu gostava de perceber. Mudou, mudou. O, o que acontece é que no, no, no período da artificial riqueza cavaquista e depois socrática, em que se fizeram as grandes obras públicas, a máfia russa percebeu que Portugal era um filão. E então trazia os trabalhadores imigrados, não propriamente russos, mas da Ucrânia, e da Moldávia e dos países periféricos. Ficava-lhes com os passaportes, ficava-lhes, como fazem com o tráfico humano da prostituição. Ficavam-lhes com os passaportes, ficavam-lhes com parte do salário e tinham-nos como trabalhadores escravos. Mas isso só durou enquanto não se acabou a dois 2 mas enquanto durou a A2, a máfia russa que existia absolutamente implantada em Portugal, isto vai para 15 anos atrás, uhum. ela existia enquanto foi rentável e foi rentável enquanto houve as grandes obras públicas, porque para além do trabalho escravo da construção, ela, a máfia russa proporcionava-se o um entretenimento. É verdade. <risos> Por causa do noite Escura, eu corri o país todo e fiz as casas de alterna e de prostituição toda do Norte a Sul. E, e a máfia russa, na altura, existia em Portugal de uma maneira muito presente, porque aproveitava as obras públicas, porque fornecia aos trabalhadores que escravizava o entretenimento pátrio. E, e portanto, fazia, uh, como é que se diz, opas. <risos> sobre as casas de Alterne que havia no interior. Tomavam conta delas e, durante o tempo da construção da autostrada A2, as casas de Alterne para elas eram russas. E eu, essa experiência, vivia de facto. Eram mesmo russas. Depois isso acabou, eles deixaram de ter interesse, as meninas desapareceram, Primeiro desapareceram os trabalhadores porque já não tinham trabalho, depois desapareceram as meninas e a máfia russa neste momento já não existe em Portugal da mesma maneira. A questão é, é fundamental: não existe verdade, existe uma realidade, mas cada um de nós tem uma, faz uma representação dessa realidade. A partir dessa representação da realidade individual, cada um de nós faz uma interpretação da realidade. E é isso que se chama Abstração. E foi a partir desta ideia que vem, que vem de uma frase que eu li do Aristóteles, vai para 30 anos, que diz as palavras faladas são sinais ou expressões dos afetos da alma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as palavras, quando a gente as diz, dependem de cada pessoa e da sua circunstância. Ou seja, as, nem as palavras são objetivas. Tudo é sujeito à interpretação. E, e a partir daí, pensei, como me disse há muitos anos, vai me disse o, o Sr. Oliveira, aquele senhor que morreu com 107 anos, que se chamava Manuel, me contou, vai, em 1981, peraí, me disse que, isto era a maneira dele, eu não sou discípulo dele do ponto de vista estilístico, meio formal, uhum. só do ponto de vista ético. Ele, mas ele dizia-me que o teatro é muito mais próximo da vida, o cinema tenta, de uma maneira espúria, tentar fixar um momento de vida, o que é absolutamente impossível. E, portanto, por isso é que eu faço os filmes assim, para tentar apresentar aquele momento da vida o mais objetivamente possível. Isso era o que ele dizia. Eu não tenho nada a ver com isso, mas digo... Mas ressoa em ti porque que... não existe verdade, existe realidade e existe uma interpretação subjetiva da realidade. E, portanto, é impossível tentar um ponto de vista ou tentar uh, explicar a uma pessoa o que é que se pretende dizer. E, como se não, não, não, não se pode explicar a uma pessoa o que é que se pretende dizer, porque a, a interpretação de, de cada um será diferente, então mais vale deixar a cada pessoa a maior liberdade possível à imaginação de cada um, de de criar a sua história. E isso só é possível se os personagens forem muito concretos, forem uma realidade, e isso é um outro lado da criação ou da construção do cinema, porque um lado, uma parte é a parte formal e conceptual do filme, outra coisa é o trabalho com os atores. E o trabalho com os atores e com as atrizes é de tentar que elas sejam o mais sinceras e o mais concretas. O que eu percebi há muitos anos é que não há possibilidade de de dirigir as emoções de uma atriz. Interessam-me mais as atrizes porque. porque gosto mais das queixas. Não é isso, estou a buscar. Porque as mulheres são mais inteligentes, são mais sensíveis e, fundamentalmente, têm mais capacidade de dádiva e de entrega. Que é o que me interessa e aquilo que eu preciso para conseguir construir com elas personagens, vamos fazer aquele gesto que eu odeio. <risos> personagens, não há personagens, mas pronto, mas isso já é que é muito longe, nunca mais seguimos daqui. Uh... Mas é essa a razão que tens trabalhado mais com ele? Sim sim, sim, sim, sim. A capacidade da atividade de entrega e disponibilidade é totalmente completa. E de seriedade não tem nada a ver. Os gajos são mais bestas, não vale a pena uh, pegar neles. Uh... A questão é, a partir do momento em que se chega à conclusão que, como ele estava a dizer, não há verdade, há uma realidade íntima que pode ser interpretada. Então, o que nos interessa é as interpretações profundas e ricas. E é, é aí que entram os personagens, que são realidades criadas pelas atrizes ou pelas personagens reais, no caso dos documentários, que podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes. Como já dizia o Aristóteles, uma, uma, uma, uma obra dramática é quanto mais válida, quanto mais interpretações pode ter. Ele já dizia isto na poética, vai para 2500 anos. Só que as pessoas não, não, não esquecem disso. Fala-me um pouco do, do que é que uh, o Fantasia Lusitana prepara. Isto é tão que, antigo. Não? não, é, é, 2010. É. É. É. É. É. Teres, teres, é, ou... Não é assim, então. É, é, é, <risos> Mas como é que prepara terreno, de certa maneira? É praticamente não, não, não, só não, não manipulação a manutenção de, é de arquivos? Não, não, não. O Fantasia Lusitana, Mas cria-se um discurso, de qualquer forma. A gente com tem um bocado, um e com o jovem Rodrigo, com o Fantasia Lusitana, já há uhum. O Fantasia Lusitana parte de umas coisas muito concretas. Parte de eu me lembrar, do noticiário cinematográfico, que é uma coisa que não tivemos a primeira não, porque programas do o cinema tinham um, um programa sim. e, antes do filme, vinha... O Mundo em Notícias. E assim vai o mundo, acabava a <risos> Antes disso, sempre houve. E tem a ver com um professor de História do meu filho, que agora tem 25 anos, na altura tinha 15, e o professor de História tinha 30, portanto, era um jovem. E disse na aula de história que epá, há coisas no Salazar que não são assim tão Ele salvou-nos da, da, da guerra, no, naquele tempo havia muito mais segurança. E, e eles estabilizou as finanças. E o meu filho tinha 15 anos, mas sabia umas coisas, tinha uma, alguma informação, veio-me escandalizado para casa a queixar-se. E eu e a mãe dele, que estávamos parados, mas não interessa, eh, ter, dissemos logo, vamos lá falar com o rapaz. E ele disse não senhor, falo eu. Mas isso ficou-me. E ficou-me a história de que o José, Gil tem uma te... o José Gil, que é o filósofo, tem uma teoria que em Portugal nada deixa marca, nada se inscreve. As coisas passam ao de leve e a gente não fixa nada. Não é verdade. A propaganda salazarista fixou-se muito profundamente. Isso eu já lhe disse a ele diretamente. E então foi. Essa foi o ponto de partida para a Fantasia Lusitana. A fantasia Lusitana não, portanto, tem uma interpretação, limita-se a apresentar. E o resultado foi o miúdo, que tinha 15 anos, quando viu a primeira montagem ficou assim. Era essa a ideia. Mais nada. Que então, eles ficasse de boca aberta, a que tinha. tinham. mais nada não tenciono doutrinar ninguém. Aliás, foi muito criticado pelo Bloco de Esquerda porque estava a brincar com coisas sérias. Porque a gente não pode fazer humor com coisas sérias. Tem que explicá-las à maneira do Brest. Seixas <risos> foi uma, uma oportunidade. Ele foi o Oliveira que me defendeu. A Oliveira estava vivo, tinha 104 anos, estava na plateia, e começaram a atacar muitos, ele defendeu-me, ele levantou-se, disse bem uma ilusia de coisas, eles estão se <risos> E se lembra muito bem, foi no Porto, no cinema, no Malvores. Mas... Engraçado como alguém que sofreu um bocadinho na pele com toda, todo o regime, com a possibilidade de... O regime dos dois Mas que... tem essa consideração de, de, de entender e de perceber -o. A importância disso. É uma questão de ser democrata, entender que não há verdade, que há uma realidade que é interpretada de maneiras subjetivas de toda a gente e respeitá-lo. O senhor, em relação à fantasia lusitana, isso é uma grande lição. O senhor tinha 104 anos. Disse-me: Eu gosto muito do filme, não gosto nada do título. Porque o filme não toma partido. E o título é uma tomada de partido. Pimbas. E eu disse, terras a mané. Os, os, os filmes que vocês fazem falando no plural, tu e Anabelle.. É, Vamos falar para fora com Como não, é que é que ela vem que não vem por cá para dentro? Mas pronto. E não no não pegando no, no, numa ideia de que te, terão que ter um papel de educador os filmes, mas te, quando eh, as próprias comunidades, os, eh, os locais eh, por onde vocês têm estado, eles são confrontados com esta visão, esta vossa visão, como é que tem sido? Eh... Ah, isso não, não, não tem havido problema absolutamente nenhum, eles reconhecem-se, eu, e... eu tive a oportunidade de presenciar isso quando foi o o Amor com a Comunidade das Caxinas. A Mas forma é como isso. eles vieram em massa para, para a Mas isso é uma história para, de amor. Isso é, isto, tá. isso é uma história de amor. É uma história de amor entre a Anavela e a Sónia. <risos> E é uma história de amor em que se reconheceram mutuamente e, e aí não há... Não há sequer questão de, de polémica possível. Aquilo era uma história de amor. No... Mas, mas houve uma. ou está pensada uma espécie de itinerância do, do, destes filmes uh, pelos locais para onde têm. Sim, passado. Passado. Sim, eu sei. Eu sei. Eu Sem problema absolutamente nenhum. Tem passado dentro medida do possível porque. Acabou o cinema na, na, na província, não é? No interior. Mas não morreu porque apareceram os cineclubes que tomaram lugar. Mas o Chinek e, e funciona muito bem e aí fazem uma corrente pública muito boa. O problema é que não é em todo lado. Onde existe, as coisas funcionam. E funcionam muitíssimo bem. Onde não existem os cineclubes, que são. No fundo são das regiões mais certificadas. Não funciona. Mas, mas, Biseu é diferente. O Biseu é uma terra grande. Nas beiras se vocês descerem para a beira do Hospital, e fora, a coisa torna-se diferente. E o, o interior é terrível. Terrível nesse sentido de dizer, está morto, está morto. Está morto, tem velhinhas, muito queridas, mas são velhinhas. Nesse desalento todo, nesse desencanto todo, para as velhinhas da Mercedes Alain do Chá, o uh, que terem sido Tensa, alvo de um olhar exterior sobre elas em que foram reconhecidas, mudou-lhes a vida, essa vida que não tem esperança, mas de alguma forma teve. Não lhes muda o peitadinho. Não, mas isso é uma questão e outra. E o papel de numa... um artista é só uma coisa. Vamos falar do artista que hoje se apresentou e de que falou deste tema. Um, neste desencanto de um Portugal que podia ter sido tão bonito, qual é o papel da arte? Olha, no outro dia estava a pensar nisso, que estava a dizer como é que eu, fui... eu, eu, eu moro perto do Colombo. O Colombo é aquele centro comercial é lá na Coisa e tá. tal. Moro muito perto, moro a um minuto. A minha precearia é o continente do Colombo. Eu vejo que entro no Colombo pergunto-lhe a mim próprio. Por que raio é que eu faço aqui? E depois pensa, e depois vinha, vinha a buscar-lhe gostar buscar, do buscar, continente, com as mercearias e com a comida para a minha cadela e pensei se eu fizer um filme que pelo menos que é para o público que pelo menos muda a perspectiva ou a visão de 100 pessoas eu acho que já valeu não tenho pretensão nenhuma de educar seja quem for só, tens, só tenho a pretensão e a ambição de emocionar algumas pessoas. E, eu, e, e quando eu entro no Colombo, vejo que são muito poucas. Mas a culpa não é das pessoas. Porque da mesma maneira que a gente estava a falar da certificação do interior, há a certificação mental do subúrbio. Acho que o, convite, o desafio fica para transferimos, porque acho que vai agora, conversa logo à noite. E agora, olhem não logo à noite depois do filme, não haverá grande... E vou fazer, e, e as próximas coisas já não têm nada a ver com Portugal, têm a ver com a alma <risos> e com os sentimentos profundos das pessoas. Vou virar a vergonha. <risos> Foi a idade, é o que dá. <risos> que é uma vantagem, Pronto, ficamos à espera. <risos> Eu estou curioso em ver o que é que vem. Ai, não é assim. ainda falta não muito. Não, não é o que vem. Isto isto à é noite, que, estou curioso. Isto não, não é estar em profundo, é demora muito tempo e custa muito. É. É. Desculpa.